Olá pessoal boa tarde estamos iniciando mais uma live do nosso curso de formação em TICS sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa sexta-feira final de semana e para você também que está assistindo a gravação seja bem-vindo e bem-vinda espero que aproveite esse tempinho que a gente vai conversar hoje sobre os conteúdos que estão previstos no módulo 3, que trata sobre produção e organização de materiais didáticos. É, o curso de formação em TICS é uma iniciativa da SEAD, da Secretaria Especial de Educação à Distância, e a gente tem feito aí uma, uma live por módulo para conversar mais de perto com vocês e trazer outros elementos, além do que está disponível lá no nosso AVA. Tenho acompanhado as discussões nos fóruns, as sugestões, e tem sido muito bacana passar esse tempinho de aprendizagem também com vocês aqui. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre duas ferramentas... É bem é, legais do Google for Education, que é o Google Documentos e o Google Apresentações, e são duas ferramentas que podem ser utilizadas né, como estratégias, tanto de produção de materiais didáticos, como organização de roteiros de aprendizagem, e também para o desenvolvimento de atividades com os estudantes. E no final vou falar rapidamente também sobre é, duas ferramentas é, para a produção de podcasts, o Anchor e o Zencaster, que eu já coloquei também os tutoriais de apoio lá no Ava. Então, para quem tiver interesse em produzir conteúdos de, em áudio, é, são duas ferramentas bem interessantes para isso. Então, vou começar falando do Google Documentos. Tem muita gente que ainda não conhece que... É, ainda não experimentou e tem um pouquinho de receio de sair do, do nosso velho e bom Word, Microsoft Word, né, e ir para o Google Documentos. Mas como a gente está usando o Drive institucional, é bem prático a gente transferir também nossas produções de texto para o Google Documentos e vocês vão ver que ele tem algumas vantagens bem interessantes é, que não tem no, no Microsoft Word, né? é, vantagens de colaboração, é o fato de, de estar online e também, principalmente, pelas possibilidades de associação de outras ferramentas extras dentro do Google Documentos. Então, a gente encontra o Google Documentos ali na no nosso, nesse painelzinho de, de Google Apps aqui, é, ou então digitando docs.google.com no navegador, você vai ser direcionado para a página do Google Documentos da conta que você tiver logado. Então, é sempre importante cuidar também qual é a conta que a gente está usando é, e tentar centralizar todas as nossas produções dentro do, do G Suite institucional. Ok. O que, que a gente pode fazer com o Google Documentos? A gente po pode produzir os chamados Hyperdocs ou Hiperdocs, tem gente chama Hyper, tem a gente fala hiper, mas tanto faz, são documentos é, cheios de links, cheios de, de possibilidades de interação. E eu deixei lá no AVA também um, um modelo e vou colocar aqui já para vocês no chat o link de um de um documento que vocês podem fazer o que vocês quiser com ele podem testar aqui enquanto a gente vai conversando aqui no vídeo vocês podem também entrar nesse documento aí que eu já vou compartilhar aqui vou mostrar algumas funcionalidades para vocês a gente pode produzir roteiros de atividades né guias didáticos é, e trabalhar também de forma colaborativa, tanto com os nossos colegas, né, como também com os estudantes. Então, eu vou, vou compartilhar aqui com vocês esse, essa aba que vocês estão, que vocês tiveram acesso aí. Só um pouquinho. Eu criei uma cópia, tá? Mas é, lá pelo Moodle já tem um link de cópia, então vocês não precisam copiar esse que vai ficar todo bagunçado depois que a gente mexer. Vocês podem fazer uma cópia limpinha dele, com, sem as nossas alterações depois lá pelo Ava, tá bom? Deixa eu só trazer ele para cá. Isso. Isso. Bom, eu vou passando aqui pelos menus e vou mostrando para vocês algumas das principais funcionalidades que eu uso bastante. Estou vendo que vocês já entraram aqui no documento. Bom, a primeira delas é que ele tem esse menu lateral aqui, então a gente abre a estrutura de tópicos aqui do, do Google Documentos para ver os menus que estão linkados dentro desse documento. Claro que ele é um documento bem curtinho, mas se você pensar em um documento grande né, de 10, 20, 30 páginas, esse menu e os links é, ajudam bastante para a gente se situar aqui dentro do documento. Mas eu queria ir para a página inicial aqui antes. Antes de trabalhar aqui, quero só mostrar para vocês que na página inicial do docs.google.com é possível a gente escolher um modelo, tá? Um modelo de documento com base no, nessa galeria que existe aqui. Então, tem algumas, alguns modelos que são disponibilizados aqui que você pode se basear, pode modificar, é, e utilizar aqui para produzir o seu hiperdoc, tá? Então vou voltar aqui e aqui também fica também ficam os documentos que estão armazenados no seu Drive. Então voltando aqui ao nosso doc, tá? Eu usei um modelo lá de que era de plano de aula, que eu gosto dessa dessa borda, desse rodapé e desse cabeçalho azul. Eu gosto bastante desse modelo. E aqui começando pelo menu do arquivo, a gente tem é, várias opções aqui de configuração de página, de seleção do idioma, é, o histórico de versões eu também consigo visualizar por aqui. Eu posso disponibilizar ele offline para que eu consiga editar mesmo sem acesso à internet. Eu posso fazer um download em vários formatos, Docx, ODT, RTF, PDF, TXT, página da web e EPUB. Eu posso enviar por e-mail e posso também, uma coisa bem bacana, enviar e-mail aos colaboradores. Quando eu clico aqui, já aparece aqui uma, a lista de pessoas com as quais esse documento está compartilhado e eu posso enviar é, um e-mail falando das alterações, enfim, do que precisa ser feito aqui. Eu posso fazer uma cópia desse documento e vai ser uma cópia... É, do documento, da forma como ele está naquele momento, mas vai ser uma cópia totalmente nova, não vai ter relação com esse documento, vai ser um outro link, tá? E aqui também no arquivo eu tenho a opção de, de abrir um novo documento aqui do Google, uma planilha, uma apresentação, coisa e tal. Aqui em compartilhar, abre aquele menu básico de compartilhamento que tem todas as ferramentas do Google, e eu configurei aqui que qualquer pessoa com o um link possa editar para que vocês pudessem entrar aqui no documento hoje e visualizar o que eu estou fazendo. Bom, o que tem de interessante aqui que a gente pode explorar, né? aqui a gente tem a opção de incluir imagens, né? tanto do computador como pesquisar uma imagem na web. Então, se eu pesquisar aqui o FMS, Vai aparecer aqui o que tem de UFMS eu posso inserir diretamente aqui no documento, tá? Não um ctrl-z. Aqui eu também posso inserir imagens via, via URL, ou seja, se eu tiver o link de uma imagem, ou do Google Drive, ou do Google Fox, ou até mesmo tirar uma foto da câmera é, do dispositivo que eu estiver usando no momento. Eu posso inserir tabelas, eu posso inserir gráficos, é, gráficos diretamente aqui dentro ou direto do Google Planilhas. E uma coisa bem legal que se você trabalhar com o Google Planilhas e o Google Documentos, você pode trazer um gráfico do Google Planilhas para cá e toda vez que você atualizar o gráfico lá, ele atualiza automaticamente aqui no Google Documentos. Então, eu costumo trabalhar com os meus alunos na né, iniciação científica, TCC, né? Que está produzindo textos. Eu costumo fazer os gráficos todos usando o Google Planilhas e a gente copia o gráfico para cá de forma que ele fique linkado lá é, no, no seu arquivo original. E quando eu atualizo algum dado ou algum elemento do gráfico, eu posso atualizar ele aqui automaticamente. Isso é muito legal, dá bastante agilidade para o trabalho. Aqui tem caracteres especiais, equações, né, cabeçalhos de rodapé, quebra de página, link, sumário. Né? Vocês podem ver que eu inseri aqui um sumário automático e esse sumário ele linka para as páginas onde tem é, configurações de título, tá? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, em avaliação da aprendizagem, ele vai lá direto para onde está falando da avaliação da aprendizagem. E isso é muito legal, dá bastante agilidade e interatividade dentro do documento. Aqui na formatação também tem todas as opções de formatação de texto, estilo de parágrafo. Espaçamento entre linhas, colunas, o que tem também nesse menu aqui, é, que fica visível, né? Tá tudo aqui: é, números de páginas, tá. ferramentas de ortografia e gramática, contagem de palavras. Isso aqui você pode deixar de, é, ativado aqui enquanto você está fazendo também a, a digitação do texto, né? Essas tabelas, elas também são totalmente editáveis, personalizáveis. É, tudo a gente pode linkar, pode organizar do jeito, do jeito que a gente precisa. Aqui tem uma, é, uma opção também de revisar as edições sugeridas. Então, você, se vocês estão vendo aí, quem puder trocar... Aqui na edição, colocar em modo de sugestão e aí digitar qualquer coisa aqui para eu mostrar como que aparece as opções de sugestão de mudança no texto. Se eu deixar em modo de edição, é, o dono do documento não vai visualizar de forma imediata o que eu já fiz, o que foi feito de modificação. Tá? Ele vai ter que ver lá no, no histórico o que, que foi modificado. Se eu editar o documento em modo de sugestão, aparece para mim aqui uma notificação de quem foi a pessoa que escreveu e sugeriu. Ah, Legal, o Kleber está fazendo aqui uma sugestão, ele colocou aqui a palavra, é... ele escreveu o teste aqui, mas acho que Kleber, você não usou o modo de sugestão. Se a gente usar o modo de sugestão, vou mostrar aqui, ele vai aparecer essa janelinha aqui do lado. Ah, tá, olha aqui, agora apareceu. Aí, o que, que acontece? Quando é, ele está sugerindo uma edição aqui no texto, eu posso aprovar ou não. Então, eu tenho aqui a opção de aceitar uma sugestão, ou de rejeitar essa sugestão. E ao mesmo tempo que ele escreve, por exemplo, o Robson escreveu aqui a palavra teste, tá? Eu posso responder aqui para o Robson alguma coisa, né? Isso não se aplica nesse tópico, tá? Eu vou responder para o Robson. O Robson vai receber no e-mail dele é, uma notificação de que é, eu respondi tá então é, por mais que a gente trabalhe aqui de forma colaborativa não significa que tudo vai ser feito em tempo real a ideia da, do documento colaborativo é que as pessoas possam editar cada uma no seu tempo tá e, e também se tiver em tempo real é bacana mas é, se cada um editar no seu tempo usando o modo de sugestão a pessoa que é a proprietária do documento, no caso, esse documento, ele está na minha propriedade, mesmo que ele esteja liberado para todo mundo editar, ele é um documento que foi criado no meu drive. Então, eu tenho liberdade de aceitar ou rejeitar sugestões que foram feitas aqui. Tá? Então, por exemplo, o Robson escreveu aqui a palavra teste e ele formatou em negrito. tá? Então, eu vou aceitar a sugestão dele quando eu aceito já some o documento daqui, já some o comentário e fica conforme ele editou. Então, esse é o modo de sugestão que a gente consegue ver de forma bem organizada todas as, as alterações que foram feitas no documento, tá? E tem uma ferramenta nova que eu ainda não testei, então não posso falar para vocês, mas é a comparação entre documentos, né? E isso era muito comum no no Word, né? Quando a gente ficar mandando, manda um e-mail com documento, a pessoa é, revisa e, de repente, a outra pessoa manda a sua revisão também, aí você não sabe o que, que mudou de um, o que, que mudou do outro e vira aquela confusão. Se a gente está trabalhando com Google Documentos, a gente não tem mais esse problema de confusão entre versões de arquivos, né? Mas eles implementaram também essa ferramenta, por exemplo, você quer pegar um documento do Word, é, e subir aqui para o Drive, você pode comparar também, fazer comparação entre documentos aqui. Eu não, é, é novo, até tá um botãozinho aqui de novo, eu ainda não explorei, então não posso apresentar para vocês hoje como funciona, tá mas eu acredito que é a mesma lógica do, do, do Word. Aqui a gente também tem a opção de traduzir o documento, então, se eu clicar aqui, eu já escolho o um idioma. Vou colocar aqui. É... em Polonês, vamos ver. Aí ele vai criar uma cópia traduzida desse documento em polonês. Só que vai abrir aqui numa outra página que vocês não vão ver agora. Tá? Mas ele traduz bem certinho o documento. Outra coisa que eu acho muito legal também, e tem pessoas que gostam, é uma opção de acessibilidade também, é a digitação por voz. Quando eu clico aqui em digitação por voz, deixa eu deixar aqui em modo de sugestão, e aí eu começo a falar, ele vai digitando tudo que eu digitar aqui, tudo que captar do meu microfone, ele escreve aqui. Pronto. Deixa eu parar, porque rolou aqui milhares de notificações e se eu, se eu falar bem declaradamente se o microfone estiver captando bem a voz é pouquíssimas coisas que eu vou ter que editar depois então se eu quiser é, ler um texto pegar um texto que eu tenho que eu não tenho digitado por exemplo e e quiser escrever ele aqui no documento, eu posso ler ele e usar essa opção de digitação por voz. E aqui também você tem a opção de escolher a língua que você está falando para digitar. O que mais? É, aqui tem outra, tem as configurações de acessibilidade também, que se você tiver um aluno que precisa ativar a compatibilidade com leitor de tela, suporte a braille, você pode é, ativar isso aqui, e também tem o painel de atividades, que é onde eu consigo visualizar todas as alterações que foram feitas aqui, né, os comentários que foram feitos, a quantidade de pessoas que acessaram o documento, e aí estamos chegando na parte legal, que é dos complementos, que eu gosto bastante, é, existem duas, duas é, funcionalidades que não tem nativas no Google Documentos que a gente precisa instalar um complemento, que é a opção da gente alternar as letras maiúsculas e minúsculas, então a gente tem que instalar esse complemento chamado Change Case, e eu deixei linkado também nos slides que vocês vão ter acesso depois da nossa live, o link para você instalar essa, esse complemento, e, o, e o, a classificação por A a Z, tá? Que é esse sorte de aqui, dos parágrafos. Então, essas duas coisas que não tem nativas ainda no Google Documentos, tá? Mas ela resolve é, tranquilamente aqui, eu vou mostrar para vocês, vou alternar as letras aqui do, dessa frase, vou colocar só as primeiras letras em maiúsculo. Tá? funciona tranquilamente aqui e aqui a gente também tem uma ferramenta bem legal que eu já conhecia ela fora do Google Documentos e descobri que tinha a extensão há pouco tempo que é, é essa ferramenta de esse site de ícones que chama Non Project e aqui nessa né, principalmente no Google Slides é, é bem bacana essa Ferramenta de ícones que eu posso dinamizar também o, os documentos que eu estou produzindo por meio dos ícones. Deixa eu ver onde que ele está inserindo aqui. Ah, aqui e eu posso também escolher a cor, olha que bacana. Claro que não são todos os ícones que a gente gostaria que estão livres, mas tem bastante coisa livre. E dá para escolher a cor para você incluir aqui no documento. A outra opção que tem aqui são os diagramas, que eu instalei essa, essa, insta essa extensão aqui chamada LucidChart. Eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Ela insere diagramas diretamente aqui dentro. Eu só tem que fazer o login com a sua conta também institucional do Google. Estou fazendo aqui a autorização que eu acho que expirou minha autorização, tá? E aqui eu posso ou criar um novo diagrama ou posso incluir. Eu só, só fiz um teste aqui. Mas é, esse, essa ferramenta tem várias opções bem bacanas de criação de diagramas, fluxos, né? De processos, mapas mentais. Então, dá para integrar bastante coisas legais aqui também por essa ferramenta. E, bom, acho que era isso de complementos, né? Que eu tenho usado. Aqui também tem outras opções de acessibilidade, e nesse painel aqui, de ver as alterações, eu consigo ver o histórico completo de quem editou, tá? É... Clicando aqui nesse botão, eu vejo o histórico completo e eu posso também restaurar uma versão anterior. Então, se eu quiser restaurar essa versão aqui que vocês visualizaram antes da gente começar a editar, eu posso restaurar. Então, não tem, não tem problema, né, se alguém excluir alguma coisa sem querer ou, ou enfim, é, sem perceber, dá para a gente recuperar, e isso é muito legal também. E aqui, os menus, né, gente, é, os links, os hiperlinks dentro das tabelas, né, colocar aqui material de leitura, link para desenvolver atividades. Aí fica a criatividade de cada um e, e também as propostas, né? De acordo com a proposta que cada um vai utilizar. O Kleber está perguntando se é possível saber quem está editando. Sim, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se você fez o login... E aí é uma questão também importante de segurança quando você vai fazer uma atividade com os alunos, por exemplo. Se você faz isso dentro do Classroom, o Classroom, ele bloqueia pra, só para quem é, para acesso àquele documento de acordo com a conta que aquela sala foi criada, né? que o aluno está adicionado com a conta G Suite dentro da sala, então ele só vai poder editar as atividades dessa forma. Fora do Classroom, a gente tem que usar essa opção aqui de colocar os e-mails das pessoas e as liberdades que elas têm de editar o documento. Então, hoje eu deixei aberto para facilitar o nosso trabalho aqui. Mas é importante só adicionar pessoas por meio dos seus e-mails. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui o Kleber. E se eu clicar aqui na bolinha do Kleber, eu consigo ver aonde que ele está. Né, ó, edições em tempo real. Kleber, digita alguma coisa aí. Aí eu consigo ver, ó. As novas edições feitas por Kleber são exibidas aqui. Então, vou ver mais alguém, a Luciane. E aí eu consigo ver também tudo que a Luciane fez. É só clicar nessas bolinhas aqui em cima, tá vendo? E aí a gente consegue acompanhar... É... O que as pessoas estão fazendo no documento. Ok? Vamos ver. Ah, legal. Então, tá, gente. Vamos caminhando, que tem muita coisa. Agora eu vou passar para o Google Apresentações. E depois vocês podem explorar mais sobre o Google Documentos, tá? O Google Apresentações também, gente, ele não é só slides, né? Tanto é que eu nem gosto muito de chamar ele de Google Slides, porque ele é muito mais do que slides, né? Não é um, não é um PPT comum, dá para fazer muita coisa. Eu já fiz até fórum de discussão dentro do Google Apresentações e é, tem uma infinidade aí de possibilidades que a gente pode explorar de acordo com a nossa criatividade e também com as propostas que a gente tem, né? Tem que sempre alinhar esses usos às a, a, questões pedagógicas também da nossa prática. E aqui o um menuzinho, no mesmo lugar, nos Google Apps, a gente encontra, e também digitando docs.google.com. E eu também preparei aqui um template para a gente trabalhar juntos aqui no Google Apps. É, apresentações, deixa eu só com, mudar aqui o link para vocês poderem acessar junto comigo vamos lá, agora vamos trocar de, de janela vamos para o Google apresentações legal já estou vendo o pessoal entrar aqui. Eu fiz esse template, gente, para vocês poderem usar também. Então, esse aqui a gente vai bagunçar ele um pouquinho, mas depois vocês podem copiar, fazer uma cópia pessoal para vocês diretamente lá pelo, pelo, ah, pelo Moodle, tá? Deixei o link de cópia lá. Então, vamos ver qual, quais as diferenças aqui. Aqui, eu consigo ver as pessoas que estão editando, também que elas aparecem onde, no slide que elas estão, tá vendo? E se eu clicar também na bolinha, eu tenho aqui as opções né, de enviar e-mail, agendar evento, mandar uma mensagem. Opa! Só que aqui ele vai abrir o Google Chat. Eu esqueci de mostrar que tanto no documentos como aqui na apresentações, a gente tem um chat privado aqui dentro. Então, por exemplo, se a gente combinar um dia para trabalhar num documento ou numa apresentação, a gente pode conversar. Encontrem aí o chat e mandem um oi aqui. Dentro do Google, dentro da, da apresentação. <risos> Legal, Kleber. Podem bagunçar mesmo, viu? Podem experimentar, podem escrever. Outra coisa que eu esqueci de mostrar também lá no documento do Google... Ah, não, eu mostrei né? sobre os comentários. Eu posso, em qualquer elemento que eu tiver dentro do slide, eu posso adicionar um comentário. Então, por exemplo, nessa logo aqui, se eu quiser clicar aqui na logo, eu vou falar para o Douglas, Douglas... Aí eu coloco um, um sinal de mais ou arroba, tá? E aí vai aparecer aqui o e-mail dele, porque eu já me comunico com ele. Ou então eu posso digitar o e-mail da pessoa também. Então eu vou colocar aqui, Douglas, preciso que você é, substitua esse logo. E aí eu vou clicar aqui em atribuir a Douglas. Quando eu clicar em atribuir o sistema vai mandar um e-mail para o Douglas com essa minha mensagem e quando ele clicar lá no e-mail dele, ele vai ser direcionado exatamente para esse lugar onde ele precisa resolver esse comentário. Quando ele visualizar minha mensagem, ele vir aqui fazer o que precisa ser feito, ele vai clicar nesse botão aqui, marcar como concluída e ocultar discussão. Ou seja, significa que foi resolvido o que precisava ser resolvido aqui. Ok? Então, vou resolver aqui. É, aqui embaixo também a gente tem anotações do apresentador. Sempre quando eu disponibilizo um slide, né, eu gosto de deixar alguns comentários aqui, porque, às vezes, o slide, dependendo do, da apresentação sem o professor, ele fica meio, ah, assim, desconexo, né, a gente não sabe muito bem o que, que o professor ia falar naquela imagem ou naquela frase. Então, eu gosto de deixar aqui as frases, né, os comentários do apresentador. E olha que legal, eu posso inserir, eu posso usar a digitação por voz aqui também. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Olá! Na aula de hoje, nós vamos aprender algumas estratégias de uso do Google Apresentações. Pronto, terminei, terminei meu comentário aqui, vou arrumar a pontuação e tá pronto. Economizei aqui um pouquinho da minha dor aqui no braço direito, né, de tanto digitar. É, legal. E aí aqui, vocês podem ver que eu criei esse template, né, assim, existem o, o Google Slides não tem limites, assim, da gente criar é, e organizar os nossos templates. Eu gosto das coisas meio padrão, assim, de cores, né, de apresentação. Vocês já devem ter percebido isso. Então, eu sempre uso essa máscara das imagens. Então, essa imagem aqui, ela não é redonda. Ela é quadrada. Mas como que ela fica redonda? Eu posso usar essa opção aqui. Tá vendo essa setinha? Todo mundo... Ignora essa setinha aqui. Aqui do lado dessa opção de cortar imagem, eu tenho uma setinha que é a máscara. Então, eu posso transformar essa imagem em qualquer coisa que eu quiser aqui, que tiver disponível, tá vendo? Um balão de pensamento, um pergaminho, uma estrelinha, um símbolo. Então, tem inúmeras possibilidades da gente é, dinamizar a forma como a gente está organizando os nossos conteúdos. E além de tudo isso, também tem as opções de animação, né, gente? Então, eu posso animar tudo que tem aqui disponível e quando eu clico aqui em animar, ele já deixa a animação pronta, tá? E eu vou clicando nos elementos e adiciono a animação. A animação que fica... Por default, aqui é o surgimento. Mas aí eu posso trocar por entrar pela esquerda, entrar pela direita, tá? Mas se eu quiser, ó, alguém já mudou para coração. Olha que legal. Vocês podem ir mudando aí o que vocês quiserem. A gente pode inserir links no título, pode inserir link na imagem, pode inserir link no texto, pode inserir link em qualquer lugar. Porque a ideia que os alunos tenham acesso depois a esses slides, e eles possam também é, explorar as outras opções que tem no slide, os links, né, a interação, é, a possibilidade de aprendizagem que vai além do que está aqui disponível no momento que eles estão acessando os slides. E também eu fiz uma atividade bem interessante, que é, eu fiz um template, não sei se eu já mostrei, eu já mostrei em alguma live que eu fiz, mas eu não lembro qual foi, que eu fiz um template com algumas perguntas dentro dos slides e, e deixei aquele slide como guia. Então, o aluno tinha que ir lá duplicar o slide. Eu já vou mostrar aqui como que faz a duplicação, né? Clica aqui com direito e clica em duplicar. Então, aí ele vinha aqui colocava o nome dele aqui no título colocava a foto, substituía aqui no, a foto e respondia as questões que estavam aqui, e também eles tinham a possibilidade de responder aos slides dos colegas, então cada um tinha um slide, e, e foi muito legal, porque deu para ter um, uma, um panorama bem geral, assim, do que, do que eles tinham construído de conhecimento sobre aquele assunto que a gente estava discutindo. É, bom, aqui para frente, né? Eu coloquei no modelo de imagem, né? Já falei sobre sobre as opções aqui de mascarar as imagens. Aqui também, gente, uma coisa bem legal para quem está usando o Google Meet, eu sempre recomendo usar o Google Meet junto com o Google Apresentações, porque eu posso incluir, por exemplo, vídeos aqui dentro do do Google Apresentações, usando essa opção de inserir vídeo. E aí eu posso colar o URL do vídeo aqui, que é mais fácil. Se eu tiver um vídeo no Google Drive, eu posso colocar aqui também. Ou então eu posso fazer uma pesquisa rápida no YouTube e selecionar o vídeo para colocar aqui. Quando eu coloco o vídeo aqui, isso eu expliquei também no tutorial. Eu tenho aqui esse botão de opções de formatação. E aí eu posso formatar aqui a forma como o vídeo vai ser reproduzido, eu posso configurar ele para reproduzir automaticamente quando o slide for apresentado. Eu posso desativar o áudio, tá? Tem aqui opções de tamanho, posição, sombra, tá? Então, quando eu uso o Google Meet, é, é legal eu compartilhar a guia do Chrome compartilhando o áudio da aba e aí, a gente consegue fazer essa, essa apresentação do vídeo com uma, uma qualidade boa, que não vai travar, né? A chance de travar é bem menor do que eu sair de um e entrar no outro. Então, eu gosto bastante de trazer para cá. E aí, gente, eu quero mostrar também. Vocês sabem que eu adoro GIFs, né? E figurinhas. Eu gosto bastante de trazer isso para as para os meus conteúdos, eu acho que dinamiza bastante. E tem algumas ferramentas aqui no... Deixa eu... eu vou ter que trocar o modo aqui de compartilhamento para vocês virem. É... Algumas ferramentas que podem ser adicionadas ao... ao Google Chrome, tá? Para a gente poder... É explorar as opções aqui dentro do Google Slides. Então, eu uso algumas, eu deixei os links para vocês, e uma delas é a extensão do GIF. Então, por exemplo, eu posso buscar um GIF aqui, vamos supor que eu queira usar esse GIF, e eu simplesmente pego e arrasto aqui para dentro do meu slide. Eu arrasto para cá, e ele já vem com o link da fonte, então não preciso ficar procurando qual que é a fonte para eu citar, ele já vem com a fonte aqui, com o link, inclusive. Eu também, assim como as imagens, eu posso adicionar máscaras aqui no GIF, então eu quero deixar esse GIF aqui redondinho. Se eu quiser, eu ainda posso colocar... Tracejado aqui do lado, que eu acho que fica bem legal. Olha só, tá vendo? E vou organizando meu material aqui também. Outra ferramenta bem bacana que tem aqui é esse Web Paint, tá? Que me permite fazer várias é, interações aqui dentro do do. Da, da tela que eu estou apresentando, tá? Posso rabiscar, posso pintar. Ixi, agora sumiu tudo aqui. Posso desenhar quadrados, enfim, posso fazer um monte de coisa aqui dentro do.. usando o web paint. É, outra ferramenta que eu uso aqui também é. Cadê? Essa ferramenta de conta-gotas, onde eu seleciono a cor, né? Eu já falei para vocês que eu gosto de padronizar as cores, né? Então, vamos supor que eu gostei dessa cor dessa cor verde aqui do sapinho. Então, eu, eu seleciono aqui no conta-gotas, copio o código, e aí eu posso trocar esse plano de fundo aqui, ó, alterar plano de fundo, e eu quero por aquela cor verde do sapinho. Então, eu vou aqui na cor, clico nesse botão de mais aqui e colo o código da cor. E aí, vai ficar verde como um sapinho. Essa também é super bacana, é uma, uma extensão que eu uso bastante. E aí, aqui, a gente, tem... É... Cadê? Cadê? Nós temos também opções aqui de, de complementos, tá? Tem a opção do ícones, assim como tem a do lá no Google Documentos, tem a do, dos diagramas, tem o Nearpod e o Pierdeck, que eu já vou mostrar é, como que funciona, e tem o slide. O slide é o que eu acho mais legal para trabalhar dentro do Google Slides porque ele permite fazer aquela interação que o Mentimeter faz. Opa, deu confusão aqui nas janelas. É, aquela interação que o Mentimeter faz de, de fazer pergunta em tempo real, eu já vou fazer, mostrar para vocês. Então, isso eu configuro aqui dentro do slide. Tá? Eu posso criar é, quiz, posso criar uma opção de escrever nuvem de palavras, é, e outras interações que o professor achar interessante e o legal do slide é que ele faz isso aqui dentro do Google Slides as outras ferramentas eu tenho que apresentar o slide com um link específico da ferramenta então o, a diferença do Nearpod do Pear Deck e do Slide são é, essas né o slide é o único que dá para a gente fazer isso na Nearpod também é que dá para a gente fazer isso aqui especificamente dentro do, do Google Apresentações, usando esse mesmo link, né, as pessoas vão acessar o is, do e colocar o código e vão poder interagir, então, é, no momento que você estiver apresentando. Ok? Então, vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ai, tem muita coisa, gente. Tem que explorar, não dá tempo para tratar tudo numa live e eu, a gente já está com o nosso tempo esgotando. Então, vou voltar aqui para a minha apresentação, só para a gente finalizar. Eu trouxe aqui as super dicas, então, para vocês anotarem aí, mas não precisa anotar, tá, gente? Porque depois eu vou colocar esses slides lá para vocês copiarem. Extensões do Drive que eu uso. O EK Color, o Web Paint, o GIF, o, o Dado, que é o, o Giz, é bem legal também, o Google Tradutor, que são essas extensões que eu mais uso. Tem aqui os, os complementos do Google Apresentações, os ícones, os diagramas, o Nearpod, é, o Pear Deck, o slide E agora... Vou pedir para vocês participarem aí comigo Eu fiz um teste aqui Vocês podem ler o QR Code Que vai direto para a pesquisa Ou então acessar pelo celular slide.com E colocar o código 6100 E aí eu quero que vocês respondam Quais as vantagens de usar o Google Apresentações Vamos lá? Vou esperar aí vocês entrarem é só digitar aqui slide.com e o código é e Vamos lá, todo mundo conseguiu. Deixa eu ver se está funcionando. Vou testar aqui também. Eu vou ler aqui com o meu... e meu celular deu... deu PT. Morreu. Acontece. Fantástico. O que mais? Vamos lá, vamos escrever as palavrinhas aqui. Quais as vantagens de usar o Google Apresentações? Coloquem aí umas ideias para compartilhar com os colegas. Quem vai começar a usar o Google Apresentações agora? Quero saber aí no chat. Gente, eu tinha uma super resistência, assim, de, de usar. Mas depois que eu comecei a usar, eu nunca mais nem abri. Eu acho que eu nem, nem tenho instalado no meu computador o pacote Office. Porque realmente ele traz muita dinamicidade para o trabalho, né? E como a gente está trabalhando muito online, muito de forma colaborativa, é, né, que várias pessoas têm que trabalhar no mesmo documento, ajuda bastante. E para o desenvolvimento de atividades, então, nem se fala. É muito legal. Bom, vamos em frente. Aqui eu também coloquei é, uma opção do, da outra ferramenta, que eu esqueci o nome agora, que é o NearPod, só que eu teria que apresentar, o Nearpod, usando o link do Nearpod, tá? Mas eu só mostrei aqui uma, uma, uma opção de quiz, que depois vocês podem colocar para testar também. Os complementos do Google Documents, eu uso o Change Case, os ícones, os diagramas. Eu também deixei o link aqui de um complemento para editar equações para o pessoal que trabalha com matemática nesse, né? que é o complemento mais utilizado para incluir equações dentro do Google Documentos e o Sorte de paragraphs, que é para classificar de A a Z ou de Z a A. E aqui, gente, eu vou dar uma super dica para vocês, né, que eu trabalho bastante com com Google Drive, e a gente tem alguns macetes para a gente criar aqueles links que fazem cópia automática ou que faz o preview automático ou template. E eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Tá? Qualquer documento do Google, você pode no final dele alterar. Depois da barra tem normalmente a expressão de editar, o edit. Tá? Você pode apagar tudo que está depois da barra começa com o edit, colocar o barra copy, e aí o barra copy vai forçar uma cópia. O barra preview, ele vai deixar a página apenas com preview, a pessoa não vai nem visualizar é, é, os botões, os menus dentro do, do documento. E o template preview, que vai mostrar o template e colocar um botão azul é escrito assim, usar este modelo e aí a pessoa decide se ela quer usar ou não depois que ela vê o preview, mas para isso dar certo o compartilhamento do link tem que ficar desta forma, qualquer pessoa com, com este link pode ver ou então dentro do domínio, se você quer limitar apenas para as pessoas dentro do domínio da UFMS, qualquer pessoa dentro de UFMS é, dentro da Universidade Federal pode ver e aí editar o link conforme você quiser. Eu coloquei aqui os exemplos, tá? Lembrando que funciona para documentos, para apresentações, planilhas, desenhos, e o Jamboard funciona apenas o copy. Eu deixei também aqui no link um vídeo tutorial onde eu explico como fazer cada um desses links aqui que eu deixei para vocês. E, gente, vou falar rapidamente sobre duas ferramentas de, de produção de podcasts. Eu não vou me aprofundar porque eu já deixei os tutoriais disponíveis lá no, no AVA. Então, tem o tutorial do Anchor e tem o tutorial do Zencaster. O Anchor ele tem é, o app, né, o aplicativo para Android, para iOS e funciona também no navegador. Ele cria e transmite um podcast, então você pode criar o seu próprio podcast ou criar um podcast da disciplina, ou seja, de um tema, ou do grupo de pesquisa, enfim, do que você quiser criar, e ele transmite para todas as plataformas de podcast se você quiser transmitir, senão você não precisa transmitir, simplesmente pode copiar o link e mandar para os alunos. Ele tem trilha e transições nativas no aplicativo, tanto no aplicativo como no navegador, e isso é bem legal porque dá bastante agilidade na edição do, do podcast. É, pelo aplicativo dá para gravar por uma conversa de áudio, então você liga para a pessoa pelo aplicativo e na hora que ela atende, lógico que você vai combinar antes né, <risos> para fazer a gravação, na hora que ela atende, que ela dá as autorizações certinhas lá do aplicativo, começa a gravação, e aí pode ser uma entrevista, pode ser um bate-papo, alguma coisa que você queira, né? Que você traria, por exemplo, um palestrante para falar na sua aula, você pode combinar é, com ele em fazer um podcast. E assim, os alunos têm ouvido muito podcasts, né? É uma estratégia muito legal para a produção de conteúdos. Então, ainda mais nesse momento que a gente está fazendo, né? A gente está, mais do que nunca, multitarefas, né? Eu costumo ouvir podcast quando eu estou na cozinha, lavando a louça, limpando a casa. Né? Podcast não é uma coisa que você para e fala, ah, agora eu vou parar e ouvir podcast. Você, fala, você ouve enquanto você está fazendo alguma coisa. Você está no carro, está dirigindo, é, sei lá, está fazendo alguma coisa manual e você está ouvindo o podcast. E é muito legal, eu tenho apostado bastante nisso, os alunos têm gostado. Eu tenho indicado outros podcasts né, de, de assuntos relacionados ao que eu trabalho e, e tenho desenvolvido atividades de criação de podcast com os alunos também. É, então vale a pena experimentar e ver as possibilidades que o Anchor tem para isso. E a segunda opção é o Zencaster, só que o Zencaster ele não é um. ele não é um criador e trans, não dá para transmitir podcast por ele. Ele simplesmente auxilia no processo de gravação. Então, por exemplo, você pode fazer uma chamada no Google Meet, abrir o Zencaster, mandar o link do Zencaster para as pessoas que estão no Meet e aí fazer a gravação simultânea. tá? E o que é legal do Zencaster é que ele grava, por exemplo, se eu tiver 10 pessoas na conversa do Meet, ele vai gravar 10 áudios de forma separada, né, para não ter sobreposição, e a qualidade depois fica muito boa também para edição. É, dá para dá editar usando o Audacity, é, que é uma ferramenta livre também de edição de áudio, só que o Audacity é um pouquinho mais complexo, né, ele é mais completo também, mas ele é mais complexo, é, e dá para também editar no Encore, no né, dá para gravar no Zencaster e editar no Encore. Então, são duas ferramentas bem bacanas que, para quem está pensando aí para o ano que vem em outras estratégias alternativas para a produção de conteúdos, eu acho que a produção de arquivos de áudio tem sido é, bem recebida pelos estudantes e também é, pode ser usada como uma estratégia para que eles desenvolvam atividades, né? você pode desenvolver uma atividade avaliativa usando o podcast como uma estratégia. E é isso, gente. Estamos a sete minutos aí da nossa finalização, cumprindo com o nosso horário, nosso combinado de uma hora de conversa. E estou aberta para quem tiver é, alguma dúvida, quer enviar algum comentário, alguma sugestão. Lembrando que a gente está sempre disponível lá, lá no nosso, nosso grupo do Telegram. Então, quem não conhece o nosso grupo do Telegram, ele é um grupo específico para professores da UFMS, e você pode acessar pelo bit.ly barra que a gente está lá se ajudando, sempre trazendo novidades e compartilhando coisas também. E é um grupo bem legal, onde todo mundo se ajuda. Estamos também à disposição no nosso e-mail e no nosso site da sead.fms.br. E eu quero agradecer a companhia de vocês, quero agradecer a participação lá em tempo real, no Google Documentos e no Google Slides. E até a próxima! próxima live vai ser sobre produção, sobre estratégias de avaliação da aprendizagem, e eu espero vocês para essa próxima conversa. Um beijo, bom final de semana, se cuidem, e a gente se vê lá